SCP-053 Classe de objeto Euclideo. Procedimentos especiais de contenção SCP-053 deve ser contida em uma área com pelo menos 25 metros quadrados com espaço suficiente para deslocamento Brinquedos, livros, jogos e outros dispositivos de recriação devem ser largamente disponibilizados e atualizados a cada 3 meses dormitório, banheiro e enfermaria adequados devem ser mantidos constantemente. Alimentos devem ser fornecidos três vezes ao dia e dois lanches são permitidos se solicitados. Nenhum contato físico deve ser feito com o SCP-053 sem o uso de trajes completos de proteção, atmosfera e blindagem visual. Não deve ser feito contato visual com SCP-053 por nenhum motivo. Qualquer objeto apresentado a funcionários por SCP-053 pode ser levado, mas deve ser submetido à quarentena para observação. Somente um funcionário por vez pode estar presente no quarto em determinado momento, devendo permanecer preso a um cabo de segurança de aço. Todos os funcionários devem se retirar da câmara de contenção de SCP-053 após 10 minutos de estadia. Qualquer funcionário que comece a agir de maneira errática, gritar ou tentar agarrar SCP-053 deve ser detido e colocado em quarentena. Qualquer funcionário que tentar tirar seus trazes de proteção também deve ser detido e colocado em quarentena. Não é permitido portar nenhum objeto afiado ou arma de fogo na Câmara de Contenção de SCP-053. Descrição do objeto. SCP-053 aparenta ser uma pequena garota de 3 anos. Ela é capaz de falar e demonstra desenvolvimento mental levemente acima da média, sua personalidade geralmente é agradável e ela raramente apresenta tristeza, demonstrando nervosismo somente na presença de grupos de pessoas. Todo e qualquer ser humano com mais de 3 anos que faça contato visual toque ou permaneça próximo a SCP-053 por mais de 10 minutos, torna-se rapidamente irracional, paranoico e homicida. A maioria, se não todos destes sentimentos, serão redirecionados a SCP-053 e os indivíduos afetados tentarão matar SCP-053 após matar ou afugentar todos os outros humanos ao seu redor. Aqueles que tentam matar SCP-053 sofrem de infarto fulminante ou convulsões, morrendo segundos após causar qualquer dano físico a SCP-053. SCP-053 se regenera quase instantaneamente de qualquer perimento, independente de sua gravidade. SCP-053 parece... Desconhecer completamente estes efeitos, ignorando todo e qualquer indivíduo afetado. Quando questionado sobre o efeito, SCP-053 é incapaz de responder.